E aí meus cupi mais lindos do mundo, tudo bem com vocês? Eu sou a Tavi e vocês estão aqui no Leite com Biscoito Exatamente hoje, dia 25, numa quinta-feira, a gente completa dois anos Alô, alô, vocês sabem quem sou eu? Não sou Inês Brasil, graças a Deus! Eu tô aqui hoje pra falar feliz aniversário pro canal, parabéns, tá, pelos dois anos de canal, que você ainda conquiste muito mais anos ainda, realizando seus projetos, que dê tudo certo, que você ainda faça muito mais sucesso, que você tenha muito mais Cook Monsters ainda. Porque eu vejo todo um esforço que a gente passa, às vezes, noites gravando, editando, pra tá tudo certinho na quinta-feira. Então é isso aí, eu te desejo tudo de bom e não tem muito o que falar, né? porque eu falo pra você geralmente eu já falo tipo durante a semana, tipo. J, cala sua boca, não sou sua empregada. Você pega as suas duas pernas na bolsa, os dois braços bons e você mesmo faz. Mentira, a gente não se odeia tanto assim, tá bom? Mas é isso aí, eu te desejo tudo de bom de novo e parabéns. Falou! Parabéns, tábio, pelo vídeo do canal Leite com Biscoito por dois anos vídeo do canal com leite com biscoito beijinhos Abracinhos! hoje e todos os dias eu agradeço a vocês meus Cookie Monsters por tudo o que vocês fizeram para mim e pelo canal porque hoje em dia nós somos uma família cara nós somos uma família olá todos seja de Cookie Monster tudo bem com vocês meu nome é tuane e eu estou aqui para desejar parabéns pelos dois anos de canal e dizer que participar, mesmo que indiretamente, tem sido incrível. E que ver a repercussão que o canal tá tomando e o tanto de pessoas que estão sendo ajudadas me deixa realmente feliz. E por isso, eu desejo muita sorte a você, Otávio Sage, e que você continue nos surpreendendo, tá bom? Um grande beijo, até a próxima e falou! Parabéns, homem! Dois anos de canal. Eu quero te parabenizar. É, porque para ter um canal não é nada fácil, você precisa de muito esforço, muito trabalho e muita paciência. E você tem tudo isso e você merece tudo que você conquistou até agora. E que venham dois, que venham quatro, que venham seis anos de canal e muito sucesso para você, viu? Porque você merece. Beijão! Falando com vocês agora, eu me lembro de alguns momentos que na minha vida não foram muito bons ao longo desses dois anos. Onde eu desejei muito, muito pular do barquinho, sabe? Me jogar do Titanic, porque parecia que tudo ia afundar. E vocês aí do outro lado, sem saber, postaram coisas e me disseram coisas que me fizeram muito mais feliz. E tornaram o lado daqui, que tava uma bosta, num grande arco-íris fodão. Me deixando feliz e me fazendo querer continuar cada dia mais. E aí, tá? Tudo beleza? Bom, tô fazendo vídeo pra te desejar parabéns por mais um aniversário do leite com biscoito, por todo o sucesso que você tem feito e dizer que você vai conseguir muito mais do que aquilo que você sonhou com esse canal. Abençoado seja sempre você, teu canal e todos ao seu redor. Parabéns meu anjo. Beijo. Ai, meu Deus, dois anos de canal, nem acredito que faz tanto tempo. Otávio, eu quero te desejar muitas coisas boas pro canal, muito sucesso esse ano, muitas realizações. Que você consiga realizar todos os projetos, que eu sempre vejo você fazendo projetos novos, ano duro, nesse canal. Quero que todos os seus desejos se realizem. Muito sucesso, é nóis pra ir, tá aí pra isso. Foco, força e fé e falou. Eu procurei por muito tempo o meu lugar no mundo, porque eu sempre me achei uma pessoa diferente demais e eu nunca me encaixava e eu encontrei e o meu lugar no mundo é aqui junto com vocês junto com a família Cookie Monsters e com tudo que a gente conseguiu sabe até agora e pensando nisso nesse mês eu resolvi implementar algumas coisas porque esse mês significa muito muito para mim oi meu amor eu não podia deixar de estar aqui te prestigiando é por esse seu talento incrível por você ser um lindo um, fofo um, gostoso ok parei então eu tô aqui muito feliz de poder estar participando dessa festa Que venha mais um monte de anos Espero que você no meu canal, hein? De novo, tô com muita saudade Parabéns, beijo Esse vídeo eu quase não saía porque eu resolvi ficar doente antes de fazer ele Mas enfim, supero Tô aqui com minha voz fã e vai assim mesmo <risos> Enfim, eu queria parabenizar o Otávio pelo bom vídeo do canal Leite com Biscoito E enfim, eu conheci o canal através do canal das Asbi e, velho, foi um, um canal que, tipo, me prendeu a uma arrogada toda, porque além dos assuntos me interessarem, o Otávio foi uma pessoa que me conquistou, tipo, de cara. E da primeira vez que eu falei diretamente com ele, ele foi uma pessoa muito carinhosa comigo, que foi no Snapchat. E hoje em dia, a gente se fala, a gente é amigo, e a minha admiração por ele só aumenta. E eu desejo toda boa sorte pro canal, e vamos fazer igual a Nes do Brasil, 1 milhão, dois milhão, três milhão, e enfim, <risos> você merece parabéns pra você Uau, nessa data muitas felicidades, muitos anos de vida parabéns meu amor parabéns leite com biscoito que o canal cresça cada vez mais cheio de amor e cheio de gente cheia de amor porque é isso que a gente gosta não é mesmo e até mais beijo então provavelmente vocês devem ter percebido que a introdução mudou, o logo do canal mudou E é tudo isso porque eu pretendo trazer coisas novas pra continuar esse projeto tão bonito Que se tornou tão grande ao longo desse tempo Eu vou trazer mais coisas que sejam a gente Então a gente vai falar do que aqui no canal? A gente vai falar mais sobre sexo, sobre sexualidade, sobre os nossos problemas cotidianos E tudo aquilo, aquele montanhado de coisas que representam o que nós somos de verdade E que às vezes passa direto pelas pessoas ou elas nem ligam, porque é diferente demais pra elas poderem colocar e encaixar na vida delas Ou ter relevância Mas aqui tem relevância, porque faz parte de quem a gente é E grande parte dessa mudança vem de vocês Hi, Piggy Cooker Se nós somos os seus Little Cookers, você é o nosso Piggy Cooker E eu tô aqui pra desejar um feliz aniversário pelos dois anos de canal O canal continue crescendo, você continue crescendo como youtuber que tudo dê certo pra, você, pra vocês dois. E... Eu gosto muito do seu canal. Adoro. Adoro ver você interagindo com todo mundo. Sendo você mesmo. Isso é muito bom. Um beijo. Tchau, tchau. 30 segundos é muito pouco pra falar pra você, Otávio. A amizade que eu sinto o carinho por você. Por todos os momentos que passamos juntos. E por tanto que você me aguenta e... Você é um exemplo pra mim. Obrigado. Olá, Otávio. Olá, Cookie Monsters. Bom, cá estou eu pra parabenizar o Otávio de dois anos de canal. Yay! Parabéns, Otávio. Parabéns mesmo. Você merece. Você merece muito mais ainda. E... <risos> Bom, muita paz, muita luz pra você e sucesso. Beijinhos para todos vocês. Porque vocês sempre estão conversando comigo Seja por snap, seja pela página do face Seja pelo meu instagram, por mensagem direta Vocês sempre vêm conversar comigo, falar da vida de vocês Esse vídeo é um vídeo que eu estou fazendo em agradecimento Pra tentar mostrar um pouquinho pra vocês do quanto eu amo vocês e do quão importantes vocês são na minha vida. Porque assim como minha família, minha família consanguínea, vocês, minha família de amigos, minha família de Cook Monsters, são tão importantes e fazem com que parte da minha vida caminhe em direção a vocês. Única e exclusivamente para vocês Se o canal tá desse tamanho Se o projeto Leite com Biscoito se tornou o que ele é hoje Foi por conta de vocês E por conta de tudo que vocês trouxeram para mim E para minha vida Então muito, muito, muito, muito obrigado Por estarem aqui e por serem quem vocês são E por me darem todo o apoio que vocês sempre têm me dado Eu amo demais vocês Muito, muito, muito obrigado Muito obrigado mesmo Parabéns, Otávio, pelos dois anos de canal do Leite com Biscoito. Muito sucesso pra você, muitos likes, muitos views, muito tudo. E arrasa no visual, cara. Um beijo. E aí, meus Cookie Monsters mais do mundo? Eu sou o Otávio Seja e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Otávio, meus parabéns por esses dois anos de leite com biscoito, você é um cara foda, seu canal também é Espero algum dia chegar aos seus pés e gravar um vídeo com você, quem sabe E bom, não posso falar muito porque eu já caguei meu discurso de 3 horas fazendo 30 segundos Então é só isso mesmo, senão vou falar demais e falou Oi Otávio, queria mandar um feliz aniversário pro leite com biscoito e que ia te desejar que o seu canal continue crescendo, crescendo E seja tão bom quanto ele é agora no futuro Beijo Esses dois anos são dois anos de canal nossos Então que venham muitos outros mais pela frente Um único recadinho Pra quem gostou dessa camiseta que eu tô usando e desse look Eu pretendo falar sobre ele num vídeo no próximo mês Então fiquem ligados, não percam porque vem novidade por aí, ok? É isso aí pessoal, confere os outros vídeos